Bem-vindo a mais uma videoaula do TopoRamp Clique no menu arquivo Abrir projeto Abra o exemplo 1 Clique na guia campo Clique com o botão inverso do mouse Selecione a opção importar arquivo Estação total Nova caderneta, sim Informe o nome do arquivo Clique no botão abrir, formatar estação total, tópico, dentro da pasta exemplo 1, seleciona o arquivo da Mantina M21, clique no botão formatar dados, clique no botão ok, confirma, volte novamente em campo, selecione, dê um clique duplo ou pressione enter no arquivo que você salvou, na caderneta que você salvou de campo. Os dados serão exibidos clique com o botão inverso do mouse calcular salva, visualiza o gráfico fecha a visualização gráfica expando o topo arranca, seleciona um exemplo dê um clique duplo pressione enter traz ID do topo clique no menu arquivo novo informe o nome do exemplo do, do o nome do arquivo né? clique no botão salvar agora clique no menu arquivo importar poligonal de base selecione a caderneta que foi criada anteriormente e calculada. clique no botão abrir serão inseridos os dados na tela clique no, no menu modificar organizar camadas selecione os pontos clique no botão ok serão organizados automaticamente dê um zoom utilize o recurso de zoom para poder melhor visualizar ajuste a altura dos textos Agora clique no menu MDT, selecionar, crie um novo MDT, selecionar pontos por camadas, selecione apenas o ponto e todas as camadas, clique no botão selecionar, ok, clique no botão salvar, clique no menu MDT, triangular, seleciona o método eliminar posso repetir repetidos sim clique no menu MDT caso não apareça a malha clique no menu MDT curva de nível ok clique no menu MDT visível para tirar o MDT utilize o recurso de zoom para ver como ficou Desenha uma linha, um retângulo de três, três pontos de distância. Vamos para o primeiro, o segundo e o terceiro ponto. Pressione em ESC para deselecionar. Clique com um o botão inverso do mouse. Aproxime-se do. O retângulo criado no caso nosso, nosso tanque clique no menu projeto não clique no menu ldt cortar curvas de vídeo pressione s para selecionar recurso de zoom clique no menu projeto, tanque selecione o tanque informe a largura da crista a cota do fundo no nosso caso aqui vamos estar utilizando a cota como referência em forma 7 corte de apego clique no botão salvar triangular o tanto 2 sim o método de triangulação eliminar pontos repetidos clique no menu ndt visível para ver se foi criada a malha agora clique no menu MDT Triângulo Manual para ver se não ocorreu nenhuma falha no MDT tanque 2. Aparentemente não ocorreu nenhuma falha. Você pode editar, editar o MDT também com trocar a resta excluir. Agora clique no menu MDT Volume. 3D clique no botão ok observe que o MDT primitivo é o tanque 1 é o MDT 1 e o agora clique no menu exportar para o Google Sketchup deseja exportar o MDT 1 o tanque 2 sim vai confirmando agora no Google Sketchup no SketchUp não é mais de Google, SketchUp. SketchUp comprou outra empresa comprou o Google, não é mais uma propriedade do Google selecione, dentro da pasta topo ram, projeto exemplo um arquivo exportado no formato DXF será inserido as faces dos dois MDT, o MDT primitivo e o MDT tanque freeze a camada habilite a camada tanque seleciona o objeto clique com o botão inverso do mouse selecione o material agora clique com o botão habilita o outro a outra camada e mude a corpo o tanque selecione o material agora selecione água água em layer escrito no menu windows layers Observe que ocorreu um erro. Ah, vamos corrigir. Freeza, Congela o, a camada tanque. Seleciona o componente. Editar componente. Clique em material. Selecione vegetação. Selecione todas as faces para que a textura pegue toda simultaneamente. Agora deixe, clique fora para terminar a edição do componente, clique em tanque, agora clique no menu view. É Style desabilita as desabilita fácil Temos aí o nosso O nosso terreno com o nosso tanque O terreno natural com o tanque Projeta Utilize os recursos de horta e de zoom Para poder visualizar melhor Agora fiz a A camada MDT1 que é o terreno natural utilizo os recursos de zoom e até a próxima videoaula